Veja como é rápido montar a sua cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Posicione o braço direito, representado pela letra R, nos furos da lateral direita. Pegue dois dos quatro parafusos intermediários e fixe. Faça o mesmo do outro lado. Encaixe as rodinhas exercendo um pouco de pressão em cada uma delas. Vire o pé e encaixe o pistão na base. Agora posicione o assento conforme mostrado, de forma que os furos dos braços coincidam com os do assento. Parafuse dos dois lados utilizando os quatro parafusos maiores. Posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta. Utilize os quatro parafusos menores para fixar. Agora vire o pé e encaixe o pistão. Então parafuse o encosto da cabeça. Utilize dois dos parafusos que restam. Pronto, a sua cadeira está pronta para ser usada.